A aplicação meu-parlamento.pt foi a primeira classificada na segunda edição dos prémios arquivo.pt. Uma aplicação que desafia os utilizadores a exercerem o papel de deputados e a descobrirem o partido com que mais se identificam através da simulação de votações em plenário já arquivadas. É este o tema em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro.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 Vamos hoje conversar aqui nos dias do futuro, vamos mergulhar de novo, viajar de novo por um, um, por um portal, por um arquivo de que já falámos aqui praticamente quase desde os seus primeiros passos, estou a falar do arquivo.pt. O pretexto para estarmos de novo aqui nos dias do futuro tem a ver com a segunda edição dos prémios arquivo.pt, já vamos conhecer detalhes um, e conversar com os convidados que venceram, que um, foram os primeiros classificados na edição um, este ano, com uma app que está, está disponível para Android e iOS, portanto, quem nos quiser ouvir pode já ir aí às, às plataformas, às duas plataformas e fazer uh, o download deste meuparlamento.pt. Daniel Gomes é o coordenador uh, do arquivo.pt. Bem-vindo, Daniel, de novo aqui aos Dias do Futuro e à Metena 1. Um, Dizia eu, suponho, falando um bocadinho de Mária, estamos as nossas conversas começaram praticamente desde os primeiros passos do arquivo.pt, não é? Onde o futuro era ainda uma espécie de horizonte mais ou menos longínquo, havia muitas ideias, muitos projetos em cima da mesa. Talvez fosse interessante começarmos por aqui, Daniel. Como é que está o arquivo.pt nesta altura? Sim, olá a todos. É sempre um prazer vir aqui conversar sobre o futuro, com, com tecnologia acerca do passado. É verdade, tipo, é verdade. Paradoxo. <risos> Exatamente. <risos> Mas o futuro faz-se assim, sempre com os pés no passado e aprendendo com o passado, não é? Ou pelo menos olhando para ele com atenção. Sem dúvida. Bom, o Arquivo pt tá está de saúde e recomenda-se. Uh, portanto, nós no início nas múltiplas conversas que temos tido ao longo uhum. dos anos, em cada ano há sempre um, novos desafios, nós temos vindo a conseguir superá-los, e, e o prémio Arquivo.pt surgiu também na ideia de superar um destes desafios, que é o desafio da, da divulgação. Ou seja, não adianta ter um serviço que funcione, e que funcione relativamente bem, é importante que as pessoas o conheçam para que o possam usar. Portanto, o Arquivo.pt uhum. é um serviço público, qualquer pessoa pode usar, mas para usar é preciso saber... Que existe claro, e, e claro. O, o prémio veio de alguma maneira ser, ser uma das nossas atividades para tentar que mais pessoas o conhecessem e utilizassem o arquivo claro. .pt. Já voltamos ao prémio, Daniel, mas olhando ainda até porque está no arquivo.pt desde o início, não é? Uh, o... O arquivo já, é, já não é bem aquilo que vocês imaginavam no princípio, já ultrapassou muitas barreiras, muitas, muitas uh, fronteiras em relação à ideia que vocês tinham inicialmente, sonharam, imaginaram algum dia que o arquivo chegasse aqui a 2019 com esta, uh, com esta segurança, com esta quantidade de informação, com esta boa saúde... A é sonhar, <risos> Sim, sim. É O sonho que manda a vida, não é? <risos> Exato. Portanto, claro que estamos sempre a sonhar, estamos sempre a imaginar qual é que é o próximo passo e se calhar a sua pergunta até... Ter... É bastante interessante que nós raramente paramos para pensar no ah, caminho que já fizemos. Sim, sim, sim. Cara, acho que nunca tinha refletido bem acerca disso, mas. Não há um arquivo sobre o arquivo. É, isso, isso aí é. é Podes experimentar o arquivo.pt e encontrar informações acerca do arquivo.pt, mas dá um bocado a volta ao miolo. Aquilo. Exato, é um bocadinho, um bocadinho redundante. No, no, mas o que é que tem acontecido, grosso modo, o que é que tem acontecido ao longo destes anos? Um, há mais informação, lembramos aqui, agora para não voltar a, a, com detalhes, história que já contámos, o arquivo registra as páginas da web arquivadas desde 1996. Esta tem sido sempre uma questão interessante nas nossas conversas. Há sempre informação nova para entrar dentro do arquivo, não estou a falar da mais atual, mas se calhar aquela que eventualmente poder-se julgar que já estava perdida, não? Sim, portanto, nós por um lado estamos sempre a arquivar a informação que é publicada na internet antes que uhum. desapareça, mas por outro lado também fazemos uma espécie de arqueologia digital. Ou seja, quando alguém tem umas cópias de umas páginas ou um backup de um site antigo, pode também entregar-nos esta informação e nós integramos esta informação no arquivo.pt para que ela seja preservada para a memória futura. Portanto, por um lado, nós estamos a tentar guardar o presente para que não se perca, por outro lado, Tentamos sempre andar à procura de, de informação do passado que alguém guardou e que já não está disponível online para guardarmos esta informação antes que ela se perca também. Claro. Daniel Gomes, vamos aqui repetir aquilo que já dissemos em conversas anteriores, mas há sempre alguém que estará a conhecer o arquivo.pt pela primeira vez através desta nossa conversa. Poderá alguém estar a perguntar, simplificando a questão Mas eu já tenho o Google, já tenho outros motores de pesquisa Não estamos a falar da mesma coisa Exatamente, portanto, eu costumo dizer que o arquivo de .pt é um Google, mas para o passado Ou seja, se uma pessoa quer procurar informação acerca do presente Pode encontrar através do Google ou de outros uhum. motores de busca Mas quiser encontrar informação que foi publicada há cerca de 10, 20 anos Não vai ter sucesso com o Google O Google já não entra lá não entra ou não entrou ou não entra mesmo, continua a não entrar. Não entra porque é, tem, um, aspecto, tem um, um objetivo diferente. Portanto, a ideia do Google é uh, dar acesso à informação que, atual e, e a ideia do arquivo .pt é dar acesso à memória. Portanto, uh, isto é um desafio que qualquer pessoa pode fazer. Vai ao arquivo .pt e tenta e tenta encontrar informação acerca de algo que aconteceu há 10 anos. Depois tenta encontrar esta mesma informação, por exemplo, através do Google. E vai ver que não consegue. Pois. E, e a informação que vai encontrar dentro do arquivo.pt é muito mais do que uma simples notícia ou do que uma imagem. Uh, pode, de repente, ter um site completo à, à, à frente sim, um, portanto nós, nós como, como se tivesse viajado para o passado, como dizia há pouco o Daniel Gomes, não é? Exatamente, portanto nós tentam, nós guardamos o site todo, uhum. guardamos o código original, portanto a ideia é reproduzir a experiência de utilização como se a pessoa tivesse voltado ao passado. Portanto nós abrimos uma página de 1996 e estamos a navegar nos links e nas páginas, tal como se estivéssemos a navegar no site Há, há, há 23 anos atrás e nos dias de hoje o arquivo.pt continua a alimentar-se da informação e de tudo aquilo que vai aparecendo na, na web na web portuguesa uh, durante uh, estes tempos não é essa é um é, é um trabalho diário não é uh, con constante Sim, é um trabalho diário e, e temos estado a, a melhorar a qualidade das recolhas que fazemos, portanto, isto então é um processo automático uhum. uh, e nós no, no último ano temos andado a, a adotar novas tecnologias uh, para conseguirmos encontrar e recolher conteúdos chamados conteúdos ricos, ou seja, por exemplo, vídeos uh, que estão bits, que são um grande desafio de recolher pela tecnologia convencional, sim, sim. Uh, redes sociais a pedido também, por exemplo, uma determinada instituição que tenha, nós normalmente não guardamos as redes sociais, mas uma determinada instituição que tenha uma página e que quer que esta página seja guardada, pode entrar em contato connosco, nesta altura nós já temos tecnologia para guardar este tipo de informação e portanto temos andado a melhorar muito a, a nossa tecnologia de recolha e preservação porque é sempre necessário acompanhar a evolução da web em si, portanto, é uhum. um trabalho que requer. Entretanto, entretanto surgiram novas formas de, de, de comunicação na, na, na net, um, Daniel Gomes, nomeadamente os diretos, os vídeos. Há uma carga muito maior de vídeos que foram aparecendo ao longo destes anos, não é? Os, todos conhecem os diretos no, no Twitter, no Facebook. Como é que vocês uh, trabalham com os vídeos? Porque são quantidades de, de dados já maiores do que uma imagem, do que uma página, não é? Por vezes. Sim, a questão de... há vídeos também que estão a ser guardados. Ou não, ou é Algo, um campo sim. mais complexo É muito muito mais complexo, hum. mas muito mesmo Aliás, até nós todos Quando usamos um telemóvel Temos muitas vezes dificuldades em ver os vídeos exato, E se for ver um exato. vídeo de há uns anos Portanto é, é uma questão que mesmo à data atual é difícil de, de de aceder aos vídeos, porque existem muitos formatos existem muitos, uh, muitos softwares de reprodução e portanto é, é um desafio uhum. muito grande uh, que nós nunca tínhamos sequer pensado em adressar, claro, claro. mas que ultimamente... Mas que é, é mas que é uma área que eu imagino nos é apetecível não estou só a pensar agora no vídeo mais banal mas há muita gente a fazer vídeos de coisas que, que fazem parte do dia-a-dia, -dia, de, desde acidentes, manifestações, enfim, por aí fora não é? É, um, é um campo de informação apetecível para o arquivo, não é? Venham essas ferramentas que permitam agarrar este, este novo tipo de informação. Sim, portanto, as páginas passaram a ter muito frequentemente uma componente de vídeo, uhum. uh, pronto, que levanta um, levanta um grande desafio, mas uh, inicialmente nós não tínhamos vídeo nenhum, atualmente já temos alguns uh, conteúdos de vídeo. Mas só para fazer aqui um reparo, a questão, sim, sim, sim. a questão do volume de informação não é a parte complexa do vídeo. A parte complexa é realmente o, a reprodução ah, do vídeo, ah. os formatos. Uhum a complexidade dos formatos de vídeo porque não existe um formato de vídeo, existem dezenas de formatos com múltiplas versões e múltiplos uh, que a gente chama codecs sim, sim. de codecs software codificação, e descodificação, portanto tudo isso é, é, leva o desafio para um nível superior. É engraçado, cada vez que nas, nestas nossas conversas que eu pergunto ao, ao Daniel Gomes, então e o espaço e os bits e os bytes os terabytes e por aí fora, não é problema? E o Daniel quase sempre me responde não, esse não é propriamente um problema. Como é, como é que isto se soluciona? A vossa capacidade de armazenamento é ilimitada? Um, não, não é limitada. A questão é que a tecnologia... Eu disse ilimitada. Não, sim. <risos> sim. Sim, Portanto, a tecnologia a nível do armazenamento em disco uhum. tem evoluído muito. Ou seja, nós no mesmo espaço físico, sim, sim. cada vez que trocamos computadores aumentamos a nossa capacidade de armazenamento quase por uma ordem de grandeza. Ou seja, nós não estamos a ocupar muito mais espaço físico no nosso centro de dados para guardar um, um volume maior de informação. Ou seja, a tecnologia a nível do disco rígido tem evoluído muito e, e isto permite-nos, de alguma maneira, acompanhar o crescimento do nosso arquivo. Por outro lado, uh, o que é preciso para manter esta informação acessível, e esse é que é o grande desafio, é um, acima de tudo a nível de recursos recurso de memória e a memória não tem evoluído a este nível, ou seja, a capacidade de memória não evolui ao mesmo tempo que a capacidade de disco. A memória uhum. continua a ser relativamente cara, e nós, para termos acesso rápido à informação, temos que ter muita memória, e aí já temos a pressão, na realidade, está na memória. Exato. O que é que, por exemplo, nos servidores, no, no, no hardware com que o arquivo.pt trabalha nesta altura, estamos a trabalhar, ou vocês estão a trabalhar com que números? Para termos uma ideia, em termos de hardware e de, de, de, de disco e de memória, como o, o Daniel referiu. Os nossos uh, computadores andam por aí nos 16 GB de memória, 32 GB, por aí fora, nem sei. Sim, Vocês têm os números um bocadinho maiores? Temos. Uh, pronto, eu não sei se todos decorrem, mas vou sim, tentar... Sim, sim, a... só para termos uma, uma nós, ideia de escala. Nós temos no site essa informação, mas sim. posso dizer, portanto, o arquivo PT não trabalha num computador. O arquivo MPT é um sistema sim, distribuído sim. sobre vários computadores, portanto funciona... De Madeira de analga ao Google e temos uh, mais de 80 servidores ah. neste, e que somam um total, portanto para falar em totais, neste momento temos 2.6 petabytes de disco e temos acho que cerca de 14 terabytes de, de memória. Muito bom. E mais que cerca de cerca de 1.000 2 terabytes de memória, pois. Não, 14 terabytes de 14 terabytes de memória, pronto, com a tal rede de computadores, obviamente ainda não chegámos a uma fase de, de um computador só poder ter 14 terabytes de memória. Acho eu, não. Pelo menos de memória, de memória RAM. No, vamos, vamos abrir a conversa. Como eu dizia no início, tenho um, junta-se esta a nossa conversa um, o Nuno Muniz e o Ariane Pascoal e dois, hoje bem-vindos aos dois antes de mais, um, estão nos estúdios do Porto. Já agora posso ter dizer, o, o, o Daniel está em Lisboa, a emissão está a ser feita aqui a Partido de Faro, o Nuno Muniz e o Ariane Pascoal e estão aqui a representar também um terceiro elemento da equipe, não é? Um trio, o Tomás Amar que está aqui na conversa. Nuno Muniz, comece por si, como é que conheceu o Arquivo.pt? Um, antes de mais, obrigado pelo convite, nós conhecemos o, o Arquivo.pt pelo, pelo prémio que foi lançado uhum, uh -huh. tínhamos colegas que já tinham eh, concorrido em anos anteriores nomeadamente o Ariane é, e pronto, foi, foi esse o começo o, o Nuno Muniz está a dizer, conhecemos, portanto já está a falar em grupo não, não teve um primeiro contacto com o arquivo.pt individualmente não, <risos> nunca passou por lá é, Não, já tinha, já tinha passado porque me tínhamos chamado a atenção porque também sim, tra sim, como sim, trabalho sim, sim. em ciência de dados e inteligência artificial já me tinham eh, mencionado a existência e eu já, ah, já estava a pá. Muito bem, Ariano Pasquali, e o, no seu caso foi o que o... O primeiro contacto com o arquivo.pt também já a partir do desafio do prémio ou já tinha andado por lá também? Sim, sim, eu já tive uh, a usar o arquivo já faz um ano ou dois anos que eu venho utilizando o arquivo para pesquisas, uhum. uh, em trabalhos, uh, trabalhos relacionados e, enfim, esse ano uh, tivemos a oportunidade <risos> de trabalhar mais, uhum. Uh, mais fortemente uh, utilizando o arquivo para, para a realização desse projeto. Muito bem. Já agora, apresentem me o colega que falta aqui, o Tomás Amar, não é? é que o vértice <risos> que, é o, o, o, o que fecha este triângulo vencedor. <risos> Exatamente. Se está a trabalhar, não poderia não uhum. estar cá. Claro. Já agora, aproveito que me apresentei também, uh, peço que me apresentei o Tomás Amar e aproveito para vos perguntar, para percebermos melhor a vossa área de trabalho e, e porque é que se lançaram uh, para este prémio no arquivo.pt. Vocês trabalham, já percebi que o Nuno disse há pouco, trabalha com análise de dados, não é? Mas... Sim, uhum. portanto eu sou, um, sou investigador no Inesc Tech e professor na Faculdade de Ciências uh, da Universidade do Porto Trabalho essencialmente com a inteligência artificial uhum. um, O Tomás Amarco não pode estar cá em é engenharia de software na Hostel World E o Ariam Pascoal é investigador do Inesc Tech também Muito bem, portanto são, são, já eram colegas, não é não se juntaram propriamente para, para aqui para o prémio Pro, sim, pro sim os três os três já amigos de, de longa data uhum. uh, e enfim a, a longa data também trabalhando com análise de texto e o arquivo proporciona muitos dados para para trabalhar em cima então uh, muito bem o que é que, exatamente, entrando agora na questão da vossa candidatura e do prémio que pensaram, olhar para o arquivo e pensar num prémio, há milhares de hipóteses, imagino eu, à frente de trabalho com aqueles dados. Como é que chegaram a este meu parlamento .pt, assim que se chama a app? Na verdade, nasceu num almoço, uh, a beber um fim. A, a gastronomia a verdade, portuguesa é muito estimulante. A mais, a mais pura das verdades é esta. Não, nós, uh, nós sabíamos da existência do, do, do prémio, o arquivo uhum. o pt. Uh, sabíamos que as candidaturas iriam abrir em pouco tempo uh, e tivemos um, um almoço uh, em conjunto em que falámos sobre várias possibilidades. E, no entretanto, a conversa evoluiu para, para o que se passa em Portugal, para o que se passa no Brasil, Bolsonaro, coisas assim, e começou a surgir a questão de a questão da memória, ou seja, de não nos lembrarmos sequer do que é que foi votado no, sim, sim, sim. no dia anterior, muito menos na semana passada. Os ciclos noticiosos são tão rápidos que uma pessoa não consegue memorizar nada e que o arquivo .pt tinha toda a informação sobre aquilo que é decidido. Essa é, essa é, uma, país. é uma das grandes contradições das sociedades de hoje, não é? <risos> é o avalanche, o tsunami de informação que temos todos nós à nossa volta e a volatilidade dessa informação. Para já, porque muitos de nós não, não, a podemos, não a conseguimos processar toda, não é? Sim. Mas percebo isso. E então, desviei da resposta, como é que se chega ao meu parlamento? Um, vou dar aqui o Ariane podem entrar os dois não okay. não estou aqui a fazer perguntar em outra conversa é três sim, sim. Diga. uma uma das uma das principais um dos principais objetivos também utilizar o arquivo para uh, produzir e realizar o projeto do arquivo PT foi que Uh, apesar de que podemos analisar as propostas que estão que são divulgadas no parlamento uh, Não podemos julgar propostas que foram levadas a, a debate há anos atrás, dez anos atrás com uhum. as lentes de hoje sim, sim. é extremamente interessante se pudéssemos analisar como estava o contexto de Portugal naquele dia Naquele determinado, naquele determinado momento, né? Por exemplo, quais eram as, as notícias que estavam postas nos, nas fontes noticiadas em Portugal em 2011 quando foi votado quando foi levado ao Parlamento uh, uma proposta sobre sobre qualquer assunto eutanásia, uh -huh. não sei então era interessante ver como uh, em que contexto assunto... é que aquele é que aquele debate aconteceu exatamente de exatamente sim, sim. então a gente e essa informação esse contexto de repente estava lá no arquivo.pt exatamente uh -huh. yeah, e acho que é, acho que é uma das acho que é mesmo uma das coisas mais importantes que este projeto tem é que nós, a parte de dar o contexto noticioso, pelo menos sim, esse, sim. Acho, que é, acho que é muito potente porque realmente deixa as pessoas olharem para as capas do jornal para, de, de vários jornais para, para algumas notícias se existirem e realmente perceberem o que o que se passava na, no, no país e qual era o contexto naquele momento exato, de, de exato. votação já vamos percebendo alguma coisa da da app ela já está disponível volto a dizer simula o, o, o parlamento coloca nos desafios cada um de nós utilizadores a colocarmos no no papel de, de deputados não é podemos entrar até na, nas votações e, e combinar Uh, fazer um bocadinho um jogo, tanto quanto eu percebi, não é? Eu posso votar e ver se. se uh, como é que essa minha votação está de acordo ou não está de acordo com aquilo que foi votado pelos vários grupos. Sim, um, enfim, para, para começar, nós tínhamos um, uma, uma discussão, ou seja, no, no, no processo de, de chegar a esta aplicação. Nós estudámos algumas das coisas que existiam Nomeadamente aqueles surveys de posicionamento eh, ideológico etc. Sim, sim. E descobrimos alguma informação sobre o enviesamento que essas coisas têm E às vezes o, o objetivo que têm é, não era aquilo que nós queríamos Nós queríamos, enfim, como, como foi dito, simular o Parlamento Não existem maneiras eh, perfeitas de o fazer A que nós encontramos foi de ir eh, desafiando as pessoas Para responderem a 10 questões e essas dez uhum. questões são Propostas que foram apresentadas E votadas no Parlamento Portanto, votam a favor, votam contra abstêm, se podem aceder ao sumário Sim, sim, é, sim, sim, sim Se não tiverem maneira nenhuma de saber como votariam Tem um botão de não sei que podem pedir até três Novas propostas e no fim Ficam a saber que partidos é que votaram de maneira mais semelhante a si próprios. Uhum. E acho que esse, enfim, não, sem qualquer pretensão de dizer deviam votar neste partido ou algo assim do género, não tem nada a ver com isso. Sim, a ver sim, só sim, com sim, claro. conhecer para 10 Perguntas, enfim, não é propriamente uma amostra o mais representativo possível, mas que permite as pessoas irem conhecendo aquilo que foi decidido sobre Eu as Eu tenho a epa aqui à minha frente, entrando agora, por exemplo, a primeira pergunta é: assegura a liberdade individual de cada pessoa para contrair casamento, eliminando o prazo interno especial previsto pelo artigo 1605 uhum. peço, do Código Civil? Uhum. Uh, isto é uma proposta de 2017, portanto eu agora vou escolher aqui se, se voto a favor, contra se me abstém Exato. e depois tenho uma indicação e vou para aí fora, não é? Exato, quer dizer, tem duas opções, pode carregar no botão ou pode fazer estilo Tinder, arrastar para a direita ou para a esquerda, <risos> para a esquerda. ou para baixo. Já percebi isso <risos> também, até que venha outra, outra hipótese. Portanto, tenho aqui um conjunto de 10 perguntas a que vou responder e depois vou ter um resultado da, da, das, das minhas respostas. Exato, uhum. ou seja, durante, durante a resposta, se quiser mais informação, basta carregar Carregar em cima da, da, do texto que lhe aparece um pequeno cherto, sim é, ou carregar, não sei se não souber mesmo como responder, mas Muito sim, bem. ou seja, chegando ao fim, o que lhe é dito é prestas dez propostas. As, a, a, a votação destes partidos foi a mais semelhante à sua. Exatamente. E portanto, e... Eu, eu já avancei aqui um bocadinho, à, fazendo um bocadinho de batota, não é? Não respondendo, <risos> até que chega uma parte em que os meus votos uh, se, se relacionam ou são relacionados com a votação do Bloco de Esquerda, neste caso do PCP, <risos> dos Verdes, por aí fora. Ou seja, um, com, aqui tenho que a, a recomendação foi da autoria do PS, foi votada em 2017, por aí fora. Aqui entra. É aqui que entra o arquivo.pt, não é? A informação. Exato. Quer dizer, o arquivo.pt é utilizado em todo, toda a aplicação. Sim, sim. Incluindo as propostas, nós vamos buscá-las através Ah, do... as perguntas que estão aqui são feitas Exatamente. já em função dos dados do arquivo. Toda a informação hum. que nós utilizamos foi a partir do arquivo.pt. Uhum. Muito bem. E uh, só um esclarecimento. Nós estamos aqui... Tem aqui propostas de quando e até quando? Desde que o arquivo tem um, referência de web desde 96 até aos dias de hoje ou não? Qual é o vosso, o vosso espaço temporal aqui na aplicação? O espaço temporal que nós conseguimos coletar através do arquivo compreende propostas votadas a partir de 2010. Uhum que foi 2010, quando, quando o site do parlamento ah, está, exato. Passou, exato. A, passou a publicar a, as propostas no, no seu site e o arquivo foi capaz de coletar e guardar essas informações muito bem, então, de 2010 se, até... A, até 2017, ou até, uhum. enquanto, até o que o arquivo estiver disponível. Pode ser ano que vem, enfim, muito, bem, muito 2018, bem 2018, enfim. Daniel Gomes, começamos a perceber aqui como é que tudo isto faz sentido e como é que esta aplicação chega a, um, ao primeiro lugar da classificação deste ano. Isto tem tudo a ver com o arquivo, é esta a ideia dos prémios, não é? Sim, é isso. Portanto, a nossa, o nosso objetivo é e o único requisito do prémio Arquivo uhum. do PT é que as pessoas... Façam um trabalho utilizando o arquivo PT e o meu Parlamento utilizou, portanto, de uma maneira que, extremamente original, do meu ponto de vista, e portanto é isto que se pretende. Exato. E agora estava aqui a colocar uma questão interessante, porque estas, não conheço todas as aplicações premiadas, já há revisionista.pt, já, já falaremos delas, mas, por exemplo, o que o, o, o Ariane Pascoal estava a referir é interessante, porque este espaço temporal em que a aplicação se move implica uma, uma relação íntima com o arquivo, como ele há pouco dizia, se o arquivo crescer, esta aplicação concreta também pode crescer, não é? Sim, há portanto. aqui uma, uma espécie de parceria, não sei se há uma parceria direta entre vocês. O, o meu parlamento.pt pode trabalhar autonomamente sem precisar do arquivo. Precisar no sentido de trabalhar equipas com equipas, não sei se isso aconteceu ou se não. Não, não, não. Portanto, o que nós fazemos para os prémios, nós não estabelecemos parcerias, sim, sim. portanto, nós uhum. temos métodos de acesso que disponibilizares publicamente, as chamadas interfaces de programação de aplicações ou ah, APIs. Sim, era essa é, a minha dúvida. Exato. Para a construção, o, o, o Nuno e o Eriam podem explicar isso, para a construção houve uma altura em que vocês precisaram de contactar a equipa do arquivo ou não? O arquivo não, não não, está... não, não. Não? Pronto. Não, não, é assim, não, não. nós estamos cá, somos um serviço público sim, com, sim, sim, com sim. o dinheiro dos contribuintes, portanto nós estamos cá para ajudar todas as pessoas, quer concorram para o prémio ou não, portanto podem contactar-nos, nós teremos o maior prazer o arquivo, em ajudar. O arquivo é aberto, não é? é Eu aberto, estava a pensar exatamente. até nas questões mais técnicas, porque sei, o, o Daniel já explicou isso várias vezes, há aqui para quem quer fazer o estudo, há aqui plataformas, há portas de até junto da própria programação com que trabalha o arquivo, que está acessível, mas podia eventualmente do ponto de vista de construção de software ter havido um contacto um, do Nuno, do Ariano ou do Tomás, não? Mas nem isso foi necessário. Não. Até gostava de acrescentar sim, sim. só o seguinte: é que realmente o arquivo.pt tem uma documentação excelente para utilizar os seus. ou seja, o, o, o arquivo.pt, uhum. toda, toda aquela base de dados, quer a nível de, um, web, não é da interface que tem, quer a nível de, de, das APIs para aceder é, exato, a informação exato. de uma maneira mais automática, está tudo. ou seja, nós não sentimos qualquer necessidade de contactar porque realmente a coisa estava bastante facilitada e, portanto, não, essa questão nem nos surgiu. Uhum. Já agora, antes que o tempo comece a fugir, Daniel Gomes, vamos aqui falar dos outros, dos outros premiados. O segundo lugar, que é um, um, uma ferramenta online, também parece muito interessante, não é propriamente dirigida a, a agora ao grande tema das fake news, mas se calhar anda lá perto, este revisionista.pt. Sim, Daniel. Bom, o melhor realmente era entrevistarem <risos> também estes... Sim, sim, estes, sim, estes, sim. fica aqui uh... na agenda, fica <risos> esse, esse compromisso de falarmos mais especificamente sobre, e mais, mais, com mais detalhes sobre estes projetos, que são muito interessantes, mas para já, só para deixarmos aqui referidos os, os três premiados, não é? Sim, bom, então, em relação ao, ao Revisionista, é um serviço que está publicamente disponível, revisionista.pt, uhum. e, portanto, ele identifica alterações que são feitas nos artigos ao longo do tempo. Isto porquê? Porque ao longo do tempo as notícias online evoluem. Isto é um paradigma diferente do paradigma uh, do papel. Ou seja, o papel uh, anteriormente, não, era, não assim tão distante, mas sim, por há 20 sim, anos sim. atrás, sim. a notícia era muito, era muito escrutinada, depois era publicada e depois, pronto, já não havia nada a fazer. Sim. Se tivesse erros... A paciência. estavam ali para a história né? para a eternidade para a história, exatamente para a eternidade, e, e hoje em dia com os meios online os meios de comunicação social conseguem dar informação ou distribuir a distribuir informação que têm naquele momento muito mais rapidamente e ao longo do tempo à medida que aparece nova informação pode ir completando as notícias ou até corrigindo algum tipo de incorreção que tenha acontecido e é e conseguem assim ser muito mais dinâmicos e dar informação num tempo muito mais muito mais próximo uhum. do real uh, por vezes é importante ver ao longo do tempo o que é que se alterou e como é que as notícias uh, foram evoluindo, e é isto que o Revisionista exato, permite exato. fazer de uma forma bastante rápida e acessível. Porque essas alterações normalmente não ficam lá aguardadas no jornal que as faz, que as vai atualizando, normalmente vai ficando sempre a última, não é? Pois, e exatamente. É as outras estão algures e é aí nesse algures que entra o Revisionista.pt, não é? Se bem Ex percebi. Exatamente. Uhum. Portanto, os jornais. Alguns poderão até aguardar, mas não, não tem publicamente Todas as versões Porque isso importa manter sempre possível a, a mais atual e mais completa possível Claro No terceiro, no terceiro lugar temos aqui um, um outro trabalho muito interessante Discurso público sobre violência em privado Da autoria Já agora digamos, dizemos aqui o nome dos autores Do revisionista.pt Flávio Martins e André Mourão Este revisionista.pt é sítio na internet? Aí é sim, sim. também sim não, não é é, Apple, um, é um site. Não Tem um site na internet e tem uma extensão uhum. para, para, o, para o browser. Ah, sim. Muito bem. E temos então o trabalho de discursos públicos sobre violência em privada. achei muito interessante uh, esta abordagem da Zélia de Macedo Teixeira. Sim. Portanto, é uma coisa que eu gostava aqui de destacar, que é o sim, seguinte. Sim. Um, portanto, os dois primeiros classificados são aplicações informáticas e, e nós também, uh, pela, pela origem do arquivo Fundo PT, criou-se... Talvez, assim, uma ideia que o Prémio Arquivo PT é para uh, desenvolver aplicações informáticas. Exatamente. E não é de todo o Exatamente. caso, ok? Portanto, este trabalho uh, da professora Zélia é um exemplo disso, portanto, é uma professora da área da Psicologia e fez uma análise sobre, uh, sobre notícias na comunicação social, portanto, chamados estudos dos mídias, não é? Hum. Um, e, portanto, qualquer pessoa que utiliza as nossas interfaces de utilização, estão disponíveis no arquivo.pt, pode fazer um trabalho sobre qualquer assunto, utilizando o nosso acervo, e estes trabalhos são igualmente valorizados uh, em par com as aplicações informáticas. Portanto, o júri... Pode é ser seu. uma apresentação pública, uma tese de, de doutoramento, enfim, estou... Sim, pode ser o... sobre qualquer assunto. Sobre qualquer assunto, exato. sim sim, sim. Um, Portanto, eu gostava só de destacar isto sim, para sim. trazer Para não também... ficar a ideia de que, já que estamos a falar de uma plataforma informática, que só uh, se candidatam uh, uh, ferramentas informáticas. Exato, acho que ficou bem claro. Não é necessariamente assim. Não. Muito Bom. bem. E uh, como é que foram avaliados estes, estes uh, prémios? Até para perceber o nível de, de participação de projetos que vos chegaram se calhar às vezes é sempre discutível e difícil de escolher três porque há muitos que ficaram aqui à margem mas que são muito válidos também, não é? Sim, é verdade. Uh, nós temos... Uh, super, pronto, é só a segunda edição que estamos a fazer uhum. do prémio e nós na primeira ficámos surpreendidos com a qualidade do, dos trabalhos, a originalidade e, e a diversidade e no segundo ano não se esgotou a criatividade de, e portanto tivemos novamente trabalhos muito interessantes. Portanto, o processo... Uh, Uh, as candidaturas abrem em janeiro Portanto, isto é um, um prémio que passou a ser anual Foi aprovado pela uhum. Fundação para a Ciência e Tecnologia Para passar a ser um prémio anual Portanto, as candidaturas Abrem normalmente em janeiro uh, E fecham em maio e os, e os vencedores são conhecidos em julho Portanto, um, a submissão É feita através de um texto Que descreva o, tra o trabalho uh, E um vídeo de 3 minutos Que apresenta mesmo mais valias do trabalho A avaliação é feita por um júri externo Ok, portanto um, nós convidamos quatro individualidades de, de várias áreas que vão escolher quem é que são os premiados. Portanto, não é a Fundação para a Assistência e Tecnologia uhum. que escolhe os premiados, é um júri externo uh, que nós tentamos que tentamos e, e temos que dec, decidimos que é rotativo, ou seja, todos os anos é um júri diferente de pessoas de quatro áreas diferentes. Muito bem. O anúncio foi feito no Encontro Ciência 2019, é um, um encontro muito importante, onde está uh, representada e muito bem a comunidade científica portuguesa. Voltando até um bocadinho ao início da, da nossa conversa, lembrando os primeiros passos, os sonhos do Arquivo.pt, chegar aqui com esta força, porque eu sei que, que, que a apresentação foi muito bem recebida, chegar a, a um espaço como o Encontro Ciência 2019 já é também uma grande conquista, Daniel Gomes. Sim, isso, e realmente foi algo que, que eu nunca sonhei, que foi o, <risos> o prémio. Foi lançado sim, sim. pelo Presidente da República, Exato. Uh, no Museu da Presidência, que nos deu um grande apoio, e foi entregue pelo Primeiro-Ministro de Portugal. Portanto, isto é algo Muito que bem. eu realmente nunca tinha pensado que pudesse acontecer que quando eu estava na faculdade em, em 2001 <risos> É verdade, é, tava ali. quando falámos das primeiras vezes. E a presidência, de certeza que também lá, lá tem muita informação no arquivo.pt. <risos> e o Conselho de Ministros também. Muito bem. Agora, um, só para irmos fechando a Daniel Gomes, para além dos prémios só, só lembrar, os, as próximas candidaturas começam em janeiro, não é? Exatamente. Comece a... 2020 Comecem a pensar em... Comecem a pensar a fazer coisas até lá. Sim, e se não ganharam este ano, podem melhorar o vosso trabalho e com para o ano outra vez. Muito bem, e até lá entre, entre esta atividade mais específica dos prémios arquivo.pt, o que é que a equipa do arquivo vai fazendo? Ok, então nós este ano lançámos o serviço experimental de pesquisa de imagens um, portanto que, podem experimentar ele não funciona em telemóvel ainda vai passar a funcionar em breve ter uma interface para, para pesquisar de imagens uhum. através do, do, dos telemóveis mas se quiserem usar um computador podem ir ao arquivo.pt e pesquisar imagens do passado e nós estamos bastante satisfeitos com este, com este novo serviço que lançámos este ano e temos também outro que é bastante que eu penso que é bastante útil que se chama o memorial do arquivo.pt se forem a arquivo.pt barra memorial Uh, podem ver do que é que se trata, mas eu vou resumir aqui rapidamente. Sim, sim. O que acontece é o seguinte, uh, portanto, os sites têm um tempo de vida e passado algum tempo passam a ser, deixam de ser atualizados e depois passam a ser a uh, é bem dizer, um transtorno para as organizações. Por um lado, dão muito trabalho a manter em cima, por outro lado não são atualizados com informação nova uh, e muitas vezes são atacados e acabam por, por, por ter que ser desligados e a informação perde-se. Então, nós arranjamos uma solução para isto. Ou seja, nós guardamos a informação toda dos sites, guardamos esta informação no arquivo.pt, os donos do site podem desligar o site e deixam de ter este encargo e redirecionam então o domínio o endereço do site para o arquivo.pt e o site de alguma maneira, apesar de já não estar no seu servidor original, continua a estar vivo desta vez no arquivo.pt. Se quiser ver isto a funcionar, experimenta por exemplo www.umic.pt www.umic.pt U-M-I-C sim, sim, sim. E, e podem ver como é que isto funciona. Que se calhar é mais fácil experimentar do que tentar a pessoa o que eu acabei <risos> Isso é muito interessante, é uma espécie de espaço de acolhimento, não é? Assim, de, de, de sites que deixaram de ter casa e passam para a vossa casa, não é? É isso mesmo. Mas mais tarde ficarão, acabam, ficam dentro do arquivo, não é? um acolhimento temporário, não é? É não, um, <risos> um acolhimento permanente. A única claro. coisa que é preciso manter é, é o domínio original, uh, uhum. portanto, tem que o, este domínio, o endereço. Tem que passar a apontar para o arquivo.pt, mas isto é um custo insignificante em comparação com manter um site em cima. Claro, muito bem. Nuno Muniz, Ariane Pascoal e o aqui em representação também do Tomás Armaro, a equipa vencedora uhum. deste primeiro prémio da segunda edição dos, dos prémios arquivo.pt. E agora, uh, vocês já fizeram o que tinham a fazer com o arquivo.pt ou, ou ficaram desse almoço? Foi almoço, não sei se foi almoço ou jantar. Almoço. Ficaram outras ideias, eu não sei, Daniel Gomes, quem ganhou um ano pode voltar a concorrer, não é? Não há nenhum impedimento. Sim, portanto, o. Os, o prémio é atribuído a trabalhos, não é? Atribuído a trabalhos, sim. Ah, sim, sim. Daí que seja a mesma equipa possa concorrer com um com trabalho diferente, exatamente. Bem. Não pode concorrer com o mesmo. Exa claro. Nuno Muniz e Ariane, era essa a minha dúvida. A minha, a minha, a minha questão, se calhar de repente tem -a sobre a mesa de trabalho muitos, muitas mais hipóteses a partir do arquivo.pt ou para já não? Hum. Nunca dizer que não né? De qualquer maneira o trabalho Desse projeto está só começando né? sim, então, sim. Isso alavancou Sem dúvida a nossa motivação Para traba trabalhar em cima desse projeto Mas uh, posso dizer que uh, Onde a gente quer chegar a gente não está nem Em 5% ainda de, ah, de trabalho não. Realizado, a gente tem é? muito trabalho Ainda pela frente pra... mas, mas a partir, dentro de, do meu parlamento.pt Ou com outras com outras apps Por exemplo um, Em cima do, do, do projeto meu parlamento PT, né? A uhum. nossa ideia é que o projeto abranja muito mais funcionalidades e enfim, que Sim, sim, sim. que, que possa realizar nosso objetivo de aproximar mais a pessoa, as pessoas da democracia. Vocês chegaram facilmente às plataformas, à, à Google e à iOS para colocação, porque oficialmente estas, estas, esta app já está lá, assumida pela Google e pela iOS. Foi foi fácil este contacto? Sim, sim. Enfim, o, o Tomás também já tinha alguma perícia nesse, nessa parte e, portanto, deu um contributo enormíssimo em facilitar todo esse processo. Mas, sim, enfim, isso, isso foi o, a menor das nossas preocupações, na é? verdade. Porque, eu tanto quanto eu vou conhecendo agora até da, da aplicação e até pelo que o Ariane acabou de dizer que ainda há muito trabalho pela frente parece-me que há aqui uma, uma estrutura, uma matriz que não se fecha só na questão do Parlamento pode ser utilizada, tem abertura suficiente para este conceito ser, ser alargado a outras, outras áreas que não o Parlamento não sei se já estou a imaginar Esse, muito uh, não, é exatamente <risos> aquilo que nós chamaríamos a nossa terceira fase ah, sim, sim. portanto, nós neste momento uh, e era o intuito e o objetivo era a questão da memória seja, uhum. O arquivo.pt é o acervo da nossa memória coletiva online e, portanto, a nossa ideia era utilizá-lo para eh, desafiar as pessoas ao nível da, da memória uh, política, muito digamos assim. Uh, mas, uh, uh. diga, diga. Mas eh, aquilo que nós temos planeado é essencialmente duas coisas: Ou seja, uma já para outubro, no pós-eleições, que é eh, o meu Parlamento começar a trabalhar em tempo real. Uhum. ou seja à hora de almoço receber uma notificação a dizer daqui a umas horas vão-se votar estas propostas como votaria e depois receber uhum. as notificações das votações Muito bem. e uma terceira fase que seria exatamente o que está a falar porque, enfim, nada disto é só o Parlamento, estamos a falar por exemplo da Junta de Frequencia, da Câmara Municipal dos vários Nem mais. Parlamentos exatamente. Ou, e quando digo vários Parlamentos digo mesmo fora de Portugal, seja, Exatamente. isso é também um objetivo nosso muito bem. E o Parlamento? Onde é que entra aqui? Agora, já há contactos com o Parlamento. Vocês, nós estamos aqui a conversar, os prémios ainda são muito recentes, a, a, a aplicação está a ser conhecida agora, mas um dia vocês vão mostrá-la no Parlamento, se é que não claro. foram já, não sei. Não, não nós já, já temos isso uhum. em vista, quer, quer Parlamento, quer outro tipo de, de instituições ou representantes. Porque acho que vale a pena, enfim... Explicar do nada, nada, nada um Parlamento é... aos cidadãos, não é? Sim, é uma forma... nada disto é para antagonismo, não é? Sim, sim, sim. É, tem a ver com a democracia digital e tem a ver com abrir uma nova relação entre as pessoas e o, e o Parlamento, que regra geral é sempre à volta da, das notícias, não é? E que tem aquele problema que já, que já falámos, não é? Ciclos noticiosos muito rápidos, exato, as pessoas exato. Não, não, não se lembram. E, portanto... Isto é quase um, um apelo, uma chamada às armas, digamos assim, de uma nova maneira das muito pessoas relacionarem. Claro, muito bem. Daniel Gomes, só para fechar aí, porque há pouco queria avançar com esta questão. Quem nos esteve a ouvir e está a conhecer eventualmente agora o arquivo.pt, mais voltar do que nunca, arquivo.pt é este o endereço para que devem seguir e estão logo ali à porta, a porta para entrar num, num grande mundo. Há pouco quando lhe perguntava das outras atividades, queria sublinhar aqui, porque sei que também vocês fazem isso, não sei já tem muito tempo senão que é a possibilidade de ir junto de escolas de outras instituições mostrar fazer pequenas sessões de trabalho sobre o arquivo.pt há também essa essa vossa área de trabalho que me parece muito interessante sim uh, vou dar outro endereço eu estou sempre a dar endereço, endereço. é o arquivo.pt/forma uh -huh. em, em que apresentamos lá o nosso programa de, de formação portanto estas formações são são gratuitas nós uh -huh. já por vezes Damos essas informações nas nossas instalações, ali na Avenida do Brasil. Uh, outras vezes vamos uh, às organizações que queiram fomentar um evento desta natureza. Portanto, nós temos quatro, quatro módulos. Já aconteceu aqui na RTP. Já aconteceu, é verdade. <risos> Exatamente. Já aqui na RTP. Sim, sim. Há quatro uh, módulos, exato. Quatro módulos. Portanto, há um módulo que é introdutório e destina-se a qualquer utilizador da internet. Para te uhum. explicar o que é o arquivo.pt, como é que funciona. Existe um segundo módulo que se destina a pessoas que publicam informação na internet, podem ser webmasters, podem ser gabinetes de comunicação, que um, explica como publicar informação de modo a que ela possa ser preservada. Portanto, da mesma maneira que quando nós publicamos um livro temos que usar um papel especial se queremos que o livro ainda esteja cá daqui por 10 ou 20 anos. Quando publicamos um site, se queremos que a informação possa ser preservada, também existem alguns cuidados que é preciso ter. E por vezes não são coisas assim tão complicadas, são coisas tão simples como boas práticas de, de publicação online, como pôr uma data a data de publicação de uma página. Exato, é uma coisa exato. relativamente simples. O terceiro módulo é um bocadinho mais tecnológico, tem a ver com as APIs, que já falámos, com as interfaces de programação. E temos um quarto módulo novo, que basicamente é, preserve você mesmo o seu site. Ou seja, nós, isto pode parecer, pode parecer algo longínquo, mas qualquer pessoa neste momento está à distância de uns quantos cliques, criar o seu próprio arquivo da web pessoal e fazê-lo usando normas que permitem que esta informação possa ser preservada para o futuro, possa ser partilhada, possa uhum. ser preservada e nós ensinamos as pessoas a fazer isso. seu é que, próprio como é, que, como, é que, como é que fazem isso? Daniel Gomes obrigado, até, até à próxima conversa Obrigado. <risos> porque as nossas conversas aqui já percebi que vão, vão continuando, Nuno Muniz, Ariane Pascoal e obrigado por terem vindo falar do vosso prémio, aqui também em nome do Tomás Amar o outro elemento que não está é cá para estar a trabalhar, isso. parabéns pelo prémio e continuação de bom trabalho, já percebi também que este é, é um trabalho em, em contínuo obrigado oh.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 E estamos a fechar a emissão de hoje. Pode voltar a ouvir estes programas em RTP Play. O nosso endereço eletrónico é dias.futuro.rtp.pt Uma emissão de Edgar Canelas. Voltamos no próximo sábado, depois das três da tarde.